Olá pessoal, então eu tô aqui para completar um vídeo que eu fiz pela manhã, pela manhã foi uma live e eu estava resolvendo aqui esse Advent of Code do o dia 2 de 2019 e eu acho que eu, eu rodei o teste com a entrada que o Advent of Code dá e não tava dando esse número aí foi que eu percebi agora que a questão é que o que ele faz é no exemplo, ele dá uma entrada, né? Cadê a entrada aqui? No exemplo, ele dá uma entrada e você tem que processar e ele te dá um resultado que, no caso, é 3.500. Então, o que eu fiz aqui, inicialmente, foi que eu fui lá no, no Visual Studio Code, eu criei, eu melhorei aqui um pouco o código, o código vai estar lá no, no GitHub. Então, agora tem um teste, né? Então, nesse arquivo aqui, olha, no arquivo input from description, está justamente o que ele chama de programa, um programinha, e no segundo arquivo, input, esse aqui é um arquivo que é só meu, cada um que se registra no advent of code recebe um, um arquivo desses, então... O número para você não vai ser necessariamente este aqui, 5.290.681. Mas justamente, tá. só que eu tive que, vejam, aqui tá tá dia 2/2019, processar arquivo. Então ele tá lendo aquele arquivo e o resultado tem que ser 3.500. Esse aqui tem process file and change. Então tem que processar o arquivo e mudar. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, e isso eu achei meio pegadinha, é o tipo de coisa que às vezes eu não gosto no, no Advent of Code. Ele exige uma atenção, que não é uma atenção normal do dia a dia, eu acho, uma atenção mais de, de pegadinha aqui. Ó. Uma vez você está trabalhando, é, isso aqui. Ok, aí ele diz assim, para fazer isso, antes, se bem que ele destaca, né, não é tão pegadinha aqui, antes de executar o programa, troque a posição 1 do seu programa com o valor 12 e troque a posição 2 com o valor 2. E aí, ele quer saber novamente qual é o valor que está na posição 0 do vetor. É um vetor, eu estou tra trabalhando com, com ele como se fosse um mapa, mas é um vetor. Antes, depois que o programa para. Então, o que eu fiz aqui foi, esse aqui ele faz a mesma coisa que ele estava fazendo antes, só que... Antes de passar para a função que processa as instruções a partir do zero, eu pego o, o resultado. Né? Então, ele lê o arquivo, converte o arquivo no mapa, aí ele coloca na posição desse mapa, ele coloca 1, vai para 12, 2 vai para 2 e processa. Pronto. E o resultado está na posição zero. Então, era isso que estava faltando. O resto, eu depois eu vou... Esse código que, eu... que vai subir para o YouTube vai ficar um pouquinho diferente do, do que está aqui. Talvez eu mude aqui o nome do arquivo para V2. Porque... Para não confundir com... com o anterior. Se bem que eu acho melhor não. Melhor a pessoa já, já vê essa... essa nova versão. E eu vou tirar os comentários, fazer algumas limpezas aqui. Mas é isso, aprendi mais uma coisa com o Advent of Code, que é preste muita atenção no enunciado, porque ele pode, pode exigir uma espécie, é quase como se fosse uma gambiarra aqui que você tem que fazer para fazer funcionar. Até a próxima, pessoal.